E aí pessoal eu sou o Rony Silva e hoje vamos conhecer esse Citroën Grand C4 Picasso Intensive, motor 1.6 turbo ano 2017 3 anos de garantia procedência importado configuração minivan porte grande 7 ocupantes Quatro portas, motor dianteiro, quatro cilindros em linha, alimentação e injeção direta, potência 165 cavalos a 6.000 RPM, torque de 24,5 kg forçamento a 1.400 RPM, veículo somente a gasolina. Capacidade do tanque de combustível de 57 litros. Motor e HP. Tração dianteira. Câmbio automático de 6 velocidades. Agradecer ao grupo SHC por permitir a gravação dos veículos do seu showroom na Avenida Nações Unidas. Pneu 205 por 55 R17. Rodas de liga leve, Aro 17. Velocidade máxima, 210 km por hora. Aceleração de 0 a 100 em 8,7 segundos. Consumo urbano. 9,9 km por litro. E consumo rodovia 12 km por litro. Os bancos são elétricos, com memória. Os bancos dianteiros também possuem massageador. O volante é multifuncional. Com pedal shifts. Troca de marcha pelo volante também, né? As borboletas. freios ABS, airbags laterais, frontais e de cortina. Aí embaixo porta-copos. Aqui um porta-objetos também, a parte de baixo. Direção assistência eletro -hidráulica. Essa tela Embaixo é todo screen de 7 polegadas e a tela em cima de 12 polegadas. Teto solar panorâmico. A chave é presencial. E o porta-luvas com luz. Alarme antifurto é perimétrico e volumétrico. Câmera de visão de 360 graus. Apoio de braço para motorista e passageiro. Três encostos de cabeça. Câmera traseira para manobras. Cinto de três pontos para todos os ocupantes controle de estabilidade, faróide de xenônio, faróide de neblina, aí você erga a cortina para escurecer um pouco a parte interna né, do vidro do carro, aqui um porta-copos ou porta-revista para os passageiros de trás, travamento central das portas, Desembaçador do vidro traseiro, e é um carro de sete lugares, a capacidade do porta-malas com os dois bancos traseiros levantados 130 litros, com os dois bancos traseiros abaixados 645 litros e com todos os bancos abaixados ele pode chegar a 704 litros aí eu estou erguendo os bancos traseiros para ele ficar em com sete lugares você erguendo aqui você consegue fazer ele ter os sete lugares de comprimento ele tem 4 metro 597 milímetros largura 1 metro 8,726 milímetros altura 1 metro 644 milímetros e o peso de 1.430 kg. Entre eixos 2,840 m. Mm. O preço médio dele é de R$ 131.597. repetidores laterais de luz de direção. Ar-condicionado automático de duas zonas. Assistente de estacionamento ajuste do volante em profundidade e altura limpador do parabris automático controle elétrico dos vidros dianteiros e traseiros bancos revestidos em couro retrovisores rebatíveis eletronicamente paróis com acendimento automático controle automático de velocidade alerta de ponto cego sensores de estacionamento traseiros luzes de condução, de condução diurna, varóis com refletores duplos controle de tração porta luvas climatizado auto hold agora a gente vai dar uma olhada no motor novamente, dessa vez desligado, banco traseiro bipartido e rebatível, alças de segurança no teto, luz no porta-luvas e no porta-malas, rádio, conexão USB, navegador GPS, computador de bordo, termômetro da água do motor, espelhamento da tela do celular, tv digital, cd player, interface bluetooth, o volante multifuncional, conta giros, indicador de temperatura externa, roteamento de conexão à internet e hd interno. Essa tela embaixo é de 7 polegadas, full screen, e a tela em cima a principal é de 12 polegadas. Embaixo a entrada da conexão USB e tomada 12 volts. Um carro muito legal. Uma minivan muito completa. Aqui para você... E bater os bancos, ó, você rebatendo esses bancos, colocando ele para frente, a capacidade de porta-malas vai até 704 litros. Ele possui preparação Isofix, o assento das crianças, né, cadeirinha das crianças, o um encosto de cabeça para todos os ocupantes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido e até a próxima. Valeu!